Bora pra análise sem spoilers do filme Gemini, o Planeta Sombrio. E esse aqui é um filme de ficção científica russo. Pô, e qual é que é a parada aqui desse filme, né? A Terra ali tá rumo a um colapso, tá cada vez com menos oxigênio, então os humanos eles estão procurando ali um novo lugar pra estabelecer uma civilização. E aí uma expedição vai em busca ali de um novo planeta, só que eles vão parar num lugar completamente desconhecido, dá tudo errado e começa a ter um monte de perigos ali onde eles estão. Bom, vamos começar falando sobre o filme, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que... Que falar aqui sobre esse filme é que ele infelizmente falha miseravelmente em vários aspectos. É, começa pelas atuações que são assim horrendas e assim fica difícil até da gente se concentrar no filme de tão ruins que são realmente as atuações. Olha a gente tem aqui as atuações com aqueles olhos arregalados assim muito esquisitos pra mostrar algum susto ou aquele suspiro alto assim pra mostrar uma emoção é um caos aqui de atuações A linguagem corporal ali dos atores tá bem desconexa ali com o filme. Realmente vou te dizer que eu acho que os atores da Malhação fariam um, um trabalho bem melhor aqui do que nesse filme. Bom, e aí a gente tem uma história extremamente genérica, e olha que eu gosto bastante de ficção científica, né? Mas o filme é que ele não aprofunda em nada aqui, nem os principais conflitos aqui entre os personagens, nem o conflito principal da história aqui que vai nortear nosso filme. É, o filme traz umas frases, assim, bem superficiais, bem fracas, assim, do começo ao fim. É, infelizmente o roteiro ele é bem pobre, né? A gente não tem diálogos, assim, que desenvolvam um pouco mais da história daquele lugar, daquele. Conflitos ali entre os personagens da história pregressa deles, tem um personagem Que a gente vê algo ali do passado dele Mas também não é muito desenvolvido né? e As próprias relações são tão artificiais E sem química nenhuma Bom, e é um filme que tenta copiar aqui Pega várias referências, por exemplo, do Alien E do filme Interestelar, mas é um filme Que não consegue ir muito além porque não traz A personalidade daqueles filmes e Apesar de um ou outro elemento ali do terceiro ato Ser minimamente interessante Mas antes da gente continuar esse vídeo Já se inscreve no canal e clica no sininho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 básicas desse filme, como ver se realmente as cenas estão bem construídas, se as atuações estão convincentes, realmente pecou bastante em vários aspectos aqui. Bom, e além desses problemas, né, os atores que já não tiveram um grande trabalho aqui de atuação, na nossa opinião, né, ainda assim receberam uma dublagem em inglês em cima, que é uma dublagem horrenda, totalmente sem expressão. E eu achei uma ideia absolutamente péssima, por que, que não deixaram o um áudio original em russo? E aí colocava legenda conforme a distribuição fosse entregando para os países, Bom, e aí a gente tem a ambientação que acerta em alguns momentos aqui A gente tem uma ambientação ali de naves, alguns cenários interessantes Dá pra ver que é um filme com um orçamento não muito alto Mas nesse aspecto, em alguns pontos do filme, o filme até acerta É assim como algumas cenas meio de babo ali dos bichos ficaram ok ali dentro daquele contexto do filme Aliás, esse filme ele é distribuído pela Paris Filmes e estreia agora dia 5 de janeiro nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas E preparar esse vídeo pra você